Olá, eu sou o professor Fernando Thiago, da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. A aula de hoje vai ser do módulo 4. No módulo 4, a gente vai tratar de diversos temas, que são extremamente importantes para a área de gestão estratégica de pessoas. Atualmente, né? a gente tem visto vários temas ligados a isso, vários problemas dentro das organizações, sobre essas questões de diversidade, de direitos humanos, questões étno raciais então são temas assim que são é, que causam riscos para as organizações quando eles não são muito bem trabalhados. Ultimamente tem ocorrido muito caso na mídia né, de, de questões contra negros, né, de ataques homossexuais, de problemas relacionados a direitos humanos, né, a questão aí contra algumas etnias, né, algumas, algumas é, misoginias. Então são temas que a gente precisa trabalhar dentro das organizações e a gestão de pessoas tem um papel extremamente importante, especialmente quando esses temas são ligados à estratégia da empresa. Sempre lembrando né, que é, todas as ações de gestão de pessoas precisam estar alinhadas à estratégia organizacional. Então, sobre esses temas, né, a gente tenta verificar alguns exemplos para poder trazer para vocês. Né? Então, esse exemplo é muito interessante da Tesla, no seu relatório aí de 2020, vocês podem acessar por esse link. É, lá, o que acontece? A maioria das empresas escolhe seus dirigentes homens, entre 40 e 50 anos, brancos e héteros. O quão diverso é isso, né? Então, ainda existe no Brasil e no mundo uma resistência muito grande a formar equipes mais diversas possíveis. Ainda existe né, resistência a esses procedimentos. É claro que temos muitas boas bons exemplos sobre isso, mas ainda é um tema que não é muito bem tratado nas organizações, né? E é necessário tratar né, de forma bem, bem profunda essas questões dentro das empresas. Né? As questões, por exemplo, de mulheres assumirem cargos de gestão, as questões né, do, da, da composição étnica dentro das organizações são extremamente importantes. Né? A gente vai ver por que é importante também. Mas ainda tem muito tabu, né? muita resistência em relação a isso. Então, esse relatório de diversidade da Tesla é um relatório muito interessante até porque ele mostra o quanto a empresa também avançou em relação a isso. Embora o cenário né, apresente uma diversidade muito baixa na organização, se a gente pegar, né, em termos assim, pegar outros tempos atrás, a gente vê que tem melhorado. É ainda na pesa, né, as mulheres de todas as raças, 21% ocupam cargos que não são de liderança. Né? Os homens ocupam 79%. Os negros ocupam 10%, os asiáticos, 21%, e os hispânicos e latinos, 22%. A gente ter uma ideia de distribuição. Em relação aos cargos de liderança, 25% de asiáticos ocupam né, os cargos de liderança, apenas 4% negros, apenas 4% hispânicos, e 59%, né, a maioria, né, são brancos. E ainda nos cargos de liderança, desses Desses, é, desses cargos ocupados, 83% são homens né, e 17% são mulheres. Então existe aí uma diferença é, gritante né, em relação a isso. Né, a predominância de liderança de 60% de brancos e 83% de homens. É um, é um caso a ser, a, a ser avaliado, né, melhorado. Então, a partir desse cenário, a gente pode trazer algumas discussões em relação à diversidade né, dos direitos humanos. Primeiro ponto é que a diversidade são extremamente importante para promover a inclusão e respeito às diferenças da sociedade. Então, se dentro da minha organização, no meu time, ele é diverso, significa que a gente valoriza essas outras culturas, essas outras etnias, essas diferenças né? são valorizadas e consequentemente a gente acaba também respaldando na sociedade. Né? A sociedade acaba percebendo como importante também essas diferenças. Então, a gente acaba promovendo né, inclusão. Por exemplo, a questão de é, deficientes também é outro tema importante. Se a empresa absorve essa diversidade dentro da empresa, ela está mostrando para a sociedade que isso é importante. Os grupos de minoria enfrentam mais barreiras na sua vida cotidiana. São mais resilientes. Então, existem dois pontos aqui que são importantes destacar. Primeiro, infelizmente, esses grupos de minoria né, eles têm muito mais barreiras. Né, eles precisam passar mais barreiras para poder acessar as oportunidades que, quando comparado à etnia branca, as né, homens, são muito menores as barreiras. E por isso eles são mais resilientes. Então, por um lado, eles têm esse problema, essa dificuldade, mas quando eles entram nas organizações para trabalhar, eles são aquelas pessoas que acabam aguentando mais assim o trabalho, né acaba é, vamos dizer assim, eles acabam encontrando essas barreiras, mas eles não se abatem facilmente para romper essas barreiras. Então eles são muito mais resilientes né aguentam mais a pressão, vamos dizer assim. É claro que isso, na média, né? é, não criam tantas barreiras para inovar e resolver problemas. É justamente isso, né? essa resiliência, na hora que chega um problema, eles já estão tão acostumados a romper barreiras que eles ah, nem se importam. Assim, ah, tem alguns problemas para resolver, para a gente poder inovar, para poder resolver, eles vão lá e estão prontos para poder fazer. Então, essa resiliência tem uma vantagem dentro da organização, embora seja triste do ponto de vista social, mas dentro da organização é muito interessante. E por isso os grupos diversos inovam mais, porque eles trazem essas visões de mundo diferente, eles é, acabam resolvendo problemas de forma mais ágil, trazendo soluções diferenciadas, então eles acabam inovando mais entender e reconhecer os problemas do seu grupo social, então a empresa ela precisa é, trazer essas pessoas também nos seus times, porque como elas vêm de ambientes diferenciados, elas acabam enfrentando problemas diferenciados, elas podem trazer essa gama de conhecimentos, e experiências para a organização e ajudar ela a resolver problemas, ou então apresentar soluções para a necessidade dos clientes, ou então atender uma clientela desses grupos sociais que ela traz para dentro da empresa. Então isso é muito interessante, né isso ajuda muito a empresa a ampliar o seu sua gama de produtos, de serviços. Então entender as necessidades da sociedade é fundamental nesse ponto. Né? Então, para poder resolver problemas reais, né, de grupos reais. e Normalmente, antigamente, né as empresas majoritariamente de homens brancos, eles não tinham essa visão de que alguns grupos, tem necessidades diferentes daqui a deles. E aí fica difícil eles conseguirem atender essas necessidades por conta de viver dentro dessa bolha. Né? E dentro dessa bolha, eles acabam não enxergando o outro. Então, acaba aumentando a performance financeira quando as equipes são diversas. Isso, estatisticamente, já é já é, é medido. Né? Os grupos diversos medidos na, nas empresas do estado, eles acabam trazendo uma performance financeira maior para as empresas. Aumenta o bem-estar das pessoas, melhora o clima, porque as pessoas entram num ambiente de respeito mútuo, né? pelo menos são, em tese, né? são obrigadas a, a se respeitarem, é né? valorizar esse comportamento de respeito, e promove a imagem positiva da organização, quando ela traz esses grupos diversos né? para a sociedade, isso é muito bem visto. E como promover a diversidade e o respeito aos direitos humanos, as questões étnico-raciais também entram aqui, né? o respeito às mulheres, enfim. Inclusive, tem vários textos interessantes aí no módulo para poder estudar sobre isso. Né? Então, como que a gente faz isso dentro da organização? primeiro ponto é a cultura organizacional. Dentro da cultura, a gente tem os aspectos de valores. E esses valores eles precisam ser perpetuados dentro das organi da organização. E os principais agentes de perpetuação desses valores são os líderes. Tanto os líderes formais como os líderes informais. Quando eles percebem que esses valores são importantes, que absorvem esses valores e fazem com que as pessoas repliquem esses valores, a gente consegue promover a diversidade em respeito aos direitos humanos. É Quando esses valores estão muito bem definidos e as pessoas acabam trabalhando isso dentro da empresa. E dentro da estratégia dos negócios. Uma coisa está muito ligada à outra. Né? A estratégia dos, dos negócios, quando promove essa questão da diversidade, ela deve incluir nos valores dela, das pessoas que trabalham dela, está dentro da organização também. E para isso, né, pensando em cultura organizacional e a comunicação desses valores, a gente precisa muito preparar as lideranças, porque eles que vão praticamente reger os valores da organização, reger a cultura organizacional, né? e eles vão, a partir dos rituais, cobrar das pessoas para cumprirem esses valores, né, a partir das normas que vão ser estabelecidas, tanto de punição como promoção, fazer com que as pessoas respeitem esses valores de promover a diversidade. E também a, as lideranças podem ser cobradas na avaliação do desempenho delas as métricas em relação a montar times diversos. Então, tem como fazer isso também por meio das lideranças. É um, é um ponto-chave, na minha opinião, a preparação das lideranças. Treinamento também é para sensibilizar as pessoas em relação à importância de ter times diversos. Fazer com que essas pessoas consigam trabalhar junto, respeitem-se. Na avaliação de desempenho também, é, avaliar o quanto essas pessoas conseguem ter sinergia em grupos diversos, respeitar os colegas. Né? O comportamento, principalmente na avaliação de desempenho, nesse caso de promover a diversidade, é extremamente importante. Até porque, para deixar com que as pessoas que vêm de grupos de minoria se sintam à vontade para trabalhar, para dar opinião, para participar, para sugerir inovações, para melhorar processos. Isso que é interessante nos grupos diversos, né? Então a gente tem que deixar com que essas pessoas exerçam o que há de melhor nelas. Identificar quais critérios de recrutamento são potenciais exclusões exclusores. Então isso já começa lá no início da gestão de pessoas, que é no recrutamento. Se a gente criar critérios que acabam excluindo essas pessoas de grupos de minoria, por exemplo, se a gente pedir, se a gente quer recrutar um time diverso, de geralmente as pessoas de grupos de minoria são da etnia é, negra ou de repente são de classes sociais mais mais pobres, né? se a gente pedir por exemplo um, um curso de graduação, dependendo do local, claro, é né, um exemplo, né? às vezes isso cria uma barreira para que essas pessoas de grupo de minoria acabam ingressando na universidade. Então, se a gente quer alguma etnia de indígenas, por exemplo, fica muito mais difícil. Assim a gente pedir, né, algumas barreiras assim de repetir, enfim, tem várias coisas que a gente tem que cuidar os critérios na hora de fazer o recrutamento, para não trazer critérios que acabam excluindo essas pessoas. Bom, então, resumindo, né, esses times diversos, tratados com respeito e dignidade, são mais eficientes. Então, essas, essas questões de bullying, né, essas questões de processos exclusivos, de grupos de minoria, realmente não vão funcionar dentro da empresa. Elas vão causar constrangimentos, né, vão causar insatisfação no trabalho dessas pessoas e elas não vão desempenhar bem. Então a gente acaba desperdiçando uma força de trabalho, né, uma inteligência de trabalho por conta dessas ações de pequenice né? dentro da organização e elas precisam ser mitigadas mesmo. Então essas pessoas que vêm desses grupos de minoria acabam entendendo melhor as estruturas sociais. Mas elas conhecem a sua realidade como a gente às vezes não consegue entender. Então aumenta o impacto da organização e consequentemente seus resultados. E pesquisas mostram aí que as empresas que tem os times diversos, tem uma performance financeira muito maior do que as que não têm time diverso. Então, fechamos agora essa aula do módulo 4 e vocês vão ter outras videoaulas e também um material escrito para poder aprofundar nesse tema. Obrigado.